Ué, rapaziada, não esquece de dar o likezinho e se inscrever não, hein. Tamo junto. Cara, vamos jogar de quê, e Ih, eu tô mid? Vex open, Juqueira? Ai, gente, primeira do dia, cara. Eu vou trollar muito, bro. Vocês querem? Eu vou, mano. Não tem caô, tá ligado? Mas eu queria aquecer o dedo antes, senão acho que eu vou trollar, cara. Acho que eu vou trollar. Vai logo. Tá, então vocês me ensinam a jogar, velho? Posso copiar? Ou pego colheita ou eu pego azul, mano. Acho que eu vou pegar azul. Vou pegar azul, velho. Que eu vou manter o range dessa porra aqui. Cometinha? Colheita pro leite, Juqueira? Tá, tá, tá. Vou vou na calma. Gosto de sangue. Vamos de sistema zumbi, por ou globos oculares Globos, por causa do meu óculos Uma caça voraz pra ter uma curinha útil toda hora, mano Ou até move speed, brother útil toda hora Tá, aqui eu tô pensando em uma espírito e talvez um golpe de misericórdia Tá ligado? O que vocês acham? Ou pode ser até um xesquedele Deskechile Pô, isso aqui vai ser nice, chat Isso aqui vai ser nice, mano Não, eu vou pegar isso aqui mesmo E eu vou esteper É Foda-se, bora. Tô contra o vídeo de Gato, velho, fodeu. O cara tem muita paz interior. O um oponente é formidável. Cara, o que eu pego aqui? Tô pensando uma Dorans mesmo, chat. A gente não vai trocar muito auto ataque, né? Bora. Warwick de PTA e barreira, mano. Eu gosto mais de Conqueror, mas PTA acho que é melhor esse jogo mesmo. Cara, sabe o que dá pra fazer de Warwick, chat? Tem algum bom Warwick no chat aí, velho? Top, principalmente? Que faz exatamente o que esse cara tá fazendo, barreira? Que você pode fazer, cara, quando tiver um jungler e um top laner. Que não tem muito dano level 1, velho Vou dar um exemplo, porra Sei lá, um Kennen e um Amumu Jungle, tá ligado? Eles não tem dano level 1 Cara, você sozinho invade e rouba e porra os dois de nível 1, mano Eu juro pra você que você vai ganhar, mano Você vai cancelar nenhum auto-ataque Se você não ganhar, você pode vir aqui me cobrar, brother. O que eu faço? Cara, eu critei dano auto-ataque nele, chat? What? <risos> Ah, vai, vai o negocinho assim, ali, chat Matamos Nice, chat Ui Pegou na área que tá dando Ele mata, tá ligado? Ele mata, vai ser muito worth O ele vai voltar em 2 segundos Curou muito, tia Ele vai, ele vai ter cura também, chat é precisa acertar esse E, velho Cadê meu TP? Não vai dar TP nisso aí, não, mano. Achei nice. Pera, é para dar TP nisso? Não, não vai dar TP nisso, não. Não, não, não, não, não. Que é isso? Que é isso? Que é isso, chefia? Ele vai perder essa wave toda, mano. Pegou sua assistência. Foi, Earth. Que caralho? Nossa, ele tá fodido, sala, chat. Ele tá sem TP, sem flash, sem vida e o wave tá dando bounce, mano. Ele vai ter que dar B e voltar aqui. Olha lá, olha o wave que ele perdeu, o wave que eu vou ganhar. Caralho Shade, que risa aí! Olha ah. BTP. Foda, hein? Foda, hein, chat? O que que meu time tá fazendo, cara? Caraca, eu não acerto nada, brother. Mas eu peguei a barricada, chat. Ih, olha lá o bombão. Dá, tio, tamo junto. Ajuda ele a puxar o wave mesmo. Ih, caralho, tô sem mana, mas o outro ataque dá dano. Você se tivesse ignite aqui, hein, chat? Slow e fala, fala rapaziada. Muita mana rapaziada. O cara perdeu mais o wave ainda 38 a 29. Vambora, porra. Vem então, chat Vambora, titio Que boneco pica, mano Você é a pira Otários Olha <risos> <risos> é lá Ah, chat, o que é isso aqui, cara? O que é isso aqui, cara? Emocionou, rapaziada, emocionou ali, mano Olha lá. A rapaziada emocionou aí, chat. Um fode, porra. Toma. E. Se alguém precisar de mim, eu volto. Machucou, hein, amigão! Cara, que boneco forte, velho. Ô? Um item fechado, Gragas com flash! Pum! Faltou o smite! Smiteou. Esmaitou, chefia! Nem pensa. Ih! Ai, ai, ai! Holy tater. <risos> Opa, acho que machucou, com aí, chat. Cara, flechei pro shield da Morgana, velho Fé com fé Quero morrer não, da Chat não. Não vale a pena <risos> <risos> Maneiro, hein, maneiro, hein Gostei, cara Cara, eu preciso de mais de mana, velho Eu preciso de quê? Acho que um impetuzinho aqui, córnico Na real, não dá meijai, velho Tô de meijai, chat Vamos ver como é que vai ser, mano Ai, foi no errado chat. Se fosse na, na tiazinha, eu matava e resetava, velho. Se pra matava o Jin O hitbox é grande, né, mano? <risos> Derlow? Cara, eu precisava muito desse Rio aqui, velho, mas tudo bem. Nem tava contando com ele, não. Ah, cara, de mejar, eu não posso fazer esse tipo de play, velho. É que Morganinha tava full comigo, mano. O dragão já era nosso. My bad. Tinha que ela chegar com um Flash Heal. GG. My bad, my bad. <risos> ok. Ok. Mais quatro stacks, nice, mano? Quando aperto R de novo que dá dano, brother. Entendi. É, tia! Vem pra porrada, porra! Quai, é, quai, é, quai, é, quai, quai, é, chat! É, Haha! Iiiiiiih! <risos> vambora, vambora! Caralho, tô muito casada, tia. Foi nice, hein? Deixa eu pegar esse blue aqui. Que isso, tia! Você não vai matar a gente, mano. Jesus amado, Cristo Senhor, velho. Olha lá. Não vai matar nunca. Roubei. <risos> Ele não tomou fear, chat. Flash cleanse, flash cleanse. Ele não tomou fear, mano. Se empolga não, tia, que eu tô beitando. Ajuda! Trolei, trolei Tinha que ir, eu tive que ir Ai, por isso que eu não quero estar de Meijai, mano Que eu tô de Meijai nessa porra, velho Eu vou vender, mano Esse item vai ser inútil, quanto que é? 1.120? Pô, acho que é worth, hein, vender Foco do horizonte é para dar IK, mano Os zonas é para jogar do jeito que eu tô jogando, chat Acho que os zonas é melhor, mano Bora Trolei, cara. Eu não deveria ter dado Zoner, mano. Pera, os caras estão entregando, velho. É, um. Um. Um. Ok. Vamos matar aqui, Amigão. Eu acho que a gente tava só um pouquinho fundo na jungle dos caras, mano, mas tudo bem. Vai nele, mano. Mata ele aqui, cara. Cara, você burro, é ruim. Tô morto, velho. Ele não vai nem entrar na minha frente. FF. FF essa porra aqui. Nem FF. Não é possível, cara. FF essa porra aqui, cara. Pelo amor de Deus. Graia vai roubar, mano. que pariu! Uh! Foda-se! Caralho, meu irmão! Barulhamo! Meu amigo, a gente deu muito dano, velho! Comecei a apertar tudo! RR! RRW! Fest W! Ai, meu Deus do céu! Caraca, meu está muito dano, chat! Que que é isso, brother? Eu vou começar a usar toda hora para tentar pick-off, mano! Se eu errar, 40 segundos! Fé com fé! Bora! Quero tentar a jogada, chat! Será que eu perco o jogo nessa jogada? Provavelmente! eu quero tentar! Pega o caralho, brother, vambora! Tia! Meu, meu nice, mano! Porque teve o um pica, chat! DJ! Caralho dando no Gragas! <risos> Aí morreu! Uuh! Bora!